os conselhos, de você mesmo. Você fala isso porque você tá pegando aquele gato do Gabriel, né? Pra começar, ele se chama Samuel. Ah, então, o que foi que eu disse? E não tem ninguém pegando ninguém. A gente é noivo. Mas agora falando sério, Valdomir. Ai, Valdomir, Valdomir, a senhora é sua avó. Você não, de não, não. A minha avó se chama Laura, não faz o louco. Amigo, é sério, continua colocando currículo. Você vai ver, uma hora pinta. Ah, pinta, tá bom. Eu que não trate de comprar tinta, pincel, brocha. Ai, broxa, não é brocha, não. Que Distribui currículo, uma porra. Ah, vai colocando, entendeu? É força na peruca, é acreditar. Segura na mão de Deus e vai. Ah, filho, se eu, eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse pegado o dinheiro que eu gastei com Sheriffs, com cópia, em passagem pra poder ir levar pro horrível, eu me pagaria um salário, Isso É, eu não estaria nessa pidaíba, nessa miséria que eu tô hoje. Ah, hoje mesmo, sabe o que eu comi, Eu comi um bife com bicho, gema e clara. E amanhã, sabe o que vai ser? Amanhã vai ser macarrão, a lágrima vai ser ótimo. É. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus que isso vai melhorar. Vai, vai vai, vai melhorar muito. Olha só, eu, eu vou precisar desligar porque o Samuel chegou aqui agora uhum. e ele tá usando só uma cueca branca. E você sabe, né, aqui em casa, cueca branca é porque é uma sentença de abate. Então, Val, terei de ser abatido. Ai, isso, Quase meio que aqui. Pra começar, a gente vai pensar nas baleias jubartes encalhadas. Depois a gente pensa em desencalhar o amigo, tá bom? Ó, a gente se vê amanhã. Eu te ligo, tá? Beijo, amigo. Te amo. Ai, Renan. Eu sei que tem sorte, sabe? E aquele gato de Samuel. Eu te amo, meu Deus. Ai, meu Deus. ligado na cabeça do jogo do bicho, só pode. Você não vai ficar. Vai ter de soltar vai querer voltar. Mas juro pra você, que eu não vou aceitar. Vai chorar, como eu chorei. Cala pra fora que eu quero ser ah, a novela, vamos dormir! Ah, preste atenção na sua casa. Tira o olho do meu banheiro, sua toa. Ai, quase de Deus, tá tão difícil essa minha vida de moambeira Queria-se te pedir, sabe, um emprego de carteira assinada Dessa terceiro, um fundo de garantia Ai, se tivesse também assim, um ticket de refeição, um planinho de saúde Eu iria ficar muito grato, pai Ai, Deus, também assim, sabe, se me aparecesse essa oportunidade agarrar rápido, uma onça com unhas e dentes Tem outra coisinha que eu queria te pedir me arruma um namorado, um varão, assim, bonito, trabalhador, que seja carinhoso, pra gente poder ser feliz, se dá tempo? Se só não demorar muito, é lógico que dá, né? Mas, ó, também não precisa ter muita pressa, pra que não venha coisa ruim, né? Então, assim, que seja tudo conforme seja pra ser feliz, tá bom, Deus? Muito obrigado e faça esse milagre na minha vida, por favor. Deus meu, fala. Tá não aguento não, gente. Tá difícil, sabe? Eu tenho que arrumar dinheiro pra pagar essas contas, senão eu não dou. Mas amanhã, eu, Bauzinho, vou pegar tudo que eu tenho dentro dessa casa. De Moamba, vou botar dentro dessa cola, só vou voltar pra casa quando eu vender tudo. Desencalhar tudo pra poder conseguir dinheiro, né? Ai, poderia ter uma boa notícia, sabe? Só me vem notícia ruim. Tem que ver, né? ah. Ai, não acredito! Ai, Deus, você é maravilhoso! Meu Deus, não sei... Ai, resposta, olha! O salão que eu queria! Me mandou um e-mail... Tá precisando de Escovista... vou o agora? Ai, ah, eu não quero nem saber que tem como e tem pressa, eu tenho aluguel pra pagar e eu vou ligar agora. Boa noite. Tudo bom? Isso. É do salão Top Ré? Ah, então. É que eu deixei meu currículo aí, aí eu recebi um e-mail de vocês. Eu tô ligando pra gente. Posso? Posso sim. Posso, claro, tô disponível. Se se escovar. Ah, meu amor, você tá falando comigo. Eu sou a rainha das escovistas. E isso eu aliso na base do milagre. Ah, amanhã às nove horas. Não, não, esse tá aqui. Ou está aí amanhã em ponto. Pronta para abate. Tá. Ah, olha, você é muito gentil. Tá. Não, não precisa me chamar assim, não. Pode me chamar de Valdeliz. Todo mundo me chama assim. Tá bom, então. até amanhã, tá? Boa noite. Obrigado. Ai, Deus, eu tô. Feliz! Que vontade que eu tô de sair gritando por bairro inteiro dizendo que eu tô empregada. O Berenice ia me matar, né? Se eu gritasse, eu falo um pouquinho alto aqui, ela bate reclamando. Eu quero saber. O que se dane Berenice. É comemorar. Eu tô empregada! Ah, é, meu amor, que saudade que eu tenho de você, sabe? Sei que você tá aí no céu, ó. olha aqui por mim, vai. Pela nossa filha também. Eu ainda te amo. Mesmo depois de tanto tempo, ainda te amo. Que saudade que tenho de você. Cafezinho! Ai, obrigado, amigo. Ó, oh, você não acostuma não, viu, seu Val? Porque eu não tô fazendo isso nem pra Samuel. Ah, eu precisava passar aqui pra te contar a novidade. Ai, Val, tô muito feliz por você, amigo. Eu te falei, Deus é pai, ele não abandona os seus. Sempre já dizia aquele discípulo aquela vez, lembra? Tem anjos voando neste lugar. Você é o lugar ali. Que discípulo, sua louca! Quem falou isso foi o Padre Marcelo naquela música. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo em cima do altar. Não sabia nem tá, tá, tá bom, tá bom, Paulo. Tá, tá, ó. Pá. Tem aquela outra também que ele cantava: Os animalzinhos desviam de dois em dois. Os animais tá, tá, tá, tá, tá, tá. Os os in, de dois em dois. Os animais, de dois em dois. Aham. Naca, mas vamos subir na хорошо, não. Vamos subir outro lugar. Olha só, o que importa é que Padre, discípulo. Tudo enviado de Deus, que sim. traz a palavra. Entendeu? E eu estou aqui, ó, torcendo. Tá? Vai dar tudo certo pra você, amigo? Torce, torce sim, porque eu vou trazer produtos de lá. Igual, pá! No seu cabelo. Você vai virar uma Beyoncé. Desse cabelo? Beyoncé. Ah, Val, aqui não é nem casa de Beyoncé, dos seus produtos. Não renegando o seu trabalho, mas aqui é casa de morrer, nascer de novo, reencarnação pra ter um cabelo melhor. já entreguei pra Deus. Ah, para de drama, que nada. Você agora cada dia vai ter um visual diferente. Ah, vou transformar você na rainha das Luces. Quero, quero, quero. Preciso. Ai, já pensou se eu conseguir botar uma lace assim não. Bom dia, mano. Bom não. dia. Ah, meu Deus, eu já acordei. Não, não. Já acordei na hora certinho. Hum. Alô, Val, como é que vai? Bom dia, tudo bem. Agora eu tô empregada, né? Hum. Então tudo bem. É, o Renan falou. Parabéns. Obrigado. Bora que dê tudo certo pra você lá. Ai, vai Meu anjo. Oi. Sabe que eu já chego mais tarde, né? Então, depois do inglês, nada de ficar perambulando pela rua, hein? Volta direto pra casa. Sabe que eu não gosto. Tá, Samuel perambulando. Olha só, Val como que ele fala. Como se eu ficasse perambulando pela rua, até tá? parece. Sabe que eu te amo, né? Tchau, tchau. Deixa eu lá. Tchau. Beijo. tchau. tchau. tchau. Tchau. Ai, Val. Esse homem me deixa de perna bamba. Eu não sei, meu caralho. Meu Deus, daqui como? um fulano só de olhar esse botão todo. Me conta. Por quê? Você colocou o nome dele na boca de um crocodilo. Eu? Para! Ah. Eu tô sim, fala a verdade. Para com isso, Val. Val. Sapo não ia dar esse efeito, não. Na... Não ia deixar o homem assim, louco. Para, Val, até parece. Renan. Renan. Conta, me dá a receita, Você, quer, dar, receita? Dar, Você dar, quer receita? Você quer receita? Três ingredientes. Hum, fala. Ame como se não houvesse amanhã. Hum. Faça um bom sexo. Hum. E terceiro, hum. seja fiel. Simples assim. Ah, simples assim quando eu encontrar, né? Porque hum. até encontrar, meu filho, tô aqui aonde? Ó, no Grind, ó, e nada acontece. Então, amor, enquanto o grade não te manda um boy, né? Assim como Samuel maravilhoso você entrega na mão de Deus é a melhor coisa já tomou seu café acabou então É delicioso então vamos embora querido Vambora embora que você tem um emprego para garantir não, não é pra mim. e a gente vai mostrar para esse sol como é que brilha vamos embora vai vai Te já começa as duas e a moça pantelas Devia lavar sua boca com sabão, sabia? Ai, tchau. E ralha chata. Bom dia. O que foi, amor? O que aconteceu? A sua filha, como sempre, né? Ah, Regina, é só uma criança, vai. Por isso mesmo. Agora que é hora de educar. Depois fica impossível. Para de poder. Vem cá, gente, senta aqui. Se estressando à toa. Tá é bonita. Hum. cheiro é esse, Gilberto? Cheiro de flor de defunto. Uhum. Não vai me dizer que você foi visitar o túmulo da sua mulher, da sua ex-mulher morta? De novo? Não fala assim, velho. É? Isso virou uma obsessão. Olha, ela tá morta. Põe isso de uma vez por todas na sua cabeça. Ela não vai voltar pra te fazer feliz. Morreu, acabou. Tá bom, Regina, já sei, mas não fica falando desse jeito. Depois a Giovana escuta aí, o que, que acontece? Vocês começam a ficar brigando igual duas crianças. Essa sua infantilidade é que atrapalha tudo. Talvez Oi. não seja mesmo infantil, sabia? É, Ou você que é velho demais? Oi, princesa do pai. Tudo bom? Isso. Tava com saudade de você. Tá tudo bem aqui. Aqui tá tudo ótimo. aqui em casa. A gente tá com saudade de você. Doe pra você voltar logo. Agora eu vou levar a Regina pra jantar e depois eu te ligo. Tá bom, meu né? amor? Oi. oi. tudo bem? Oi, oi, bom dia. Ai, desculpa. Esse sol, esse sol lá fora, é, sabe? É. Vem o sol, a gente perde o senso, né? Perde o juízo, fica meio desconcertado, né? Então entra, entra aqui. Aqui, Ai, tá aqui tudo geladinho. Adorei seu look, hein? Nossa, esse aqui é o paraíso. Que maravilha, tá geladinho. Aí lá fora tá no inferno, né? Na calçada. Você deve ser o Val Dormir, certo? Ai, Val, pra você só Val. Um súdito, um aprendiz, um guru. <risos> Já gostei de você, Val. Eu sou o Marcelo, todos aqui me chamam de Celo. Eu sou o dono aqui do salão. Olha só, eu vou falar com a Suzana, que é a sua cliente de hoje, tá? Já volto. Tá bom. <risos> Ai, que maravilha. Além de dono, proprietário é gostoso. Meu Deus do céu, olha isso. Tudo de bom. Ai, para, Val, você não vai ficar prestando atenção no volume do Ai, eu Para, Val, você não. Para de olhar. Para com essa mania. Coisa. Eu já ouvi. Valeu. Ai, meu Deus. Ai, eu vou cair aqui. Val, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Mas me diz, tô pronta, tô pronta pro teste. Qual picomã que eu vou tomar? Tá. Que isso, louca? Picomã nada. A gente não tomba nada aqui. Aqui nós damos vida aos mocos. Ah, então. Foi o que disse. Vida aos hum. Tá vendo aquela moça ali, sentada, Leandro? Hum. Nossa, você é de rica, né? Hum. Olha, tem jeito de rico sentar. É diferente do de pobre menino. Como é que pode, né? <risos> Ela é a Suzana. Hum. Ela é a cliente mais antiga daqui. E minha amiga pessoal. Ah, minha cobaia. É, exatamente. Se você agradar a Suzana, você vai agradar todos os meus clientes. Aí tá contratado. Ah, meu amor, então se prepara. Prepara sua caneta, porque hoje mesmo você vai, ó, assinar minha... Mas deixa eu te falar uma coisa primeiro. Ela, na hora que você for massagear, dar um banho cabelo dela, você massageia com bastante força, que ela adora. Uma ah. dica só, tá? Tá falando com a pessoa certa. Eu já ganhei o um prêmio Nobel de massagista capilar. Ah, é, Valdivice. É... É. Então vai lá, me mostre o que você sabe fazer, tá bom? ai mostro. eu mostro. prometo que não vou recepcionar você, sério. Isso sério. Vai lá. <risos> Fábio, tem que fazer o meu cabelo aqui, hein? Bom dia, Márcio já sim. sabe qual é o cliente hoje? Já, já sim. <risos> Roberto, você fez o exame que falou que ia fazer no mês passado? Exame? Que exame, cara? Exame por quê? Lá, cara, tá gripado de novo, mal sai de um, <risos> pega outro. Vamos ver isso. Tá achando que eu tô infectado, Não doente? Não tô falando é. nada disso, cara. Tô preocupado com a sua saúde. Até no futebol seu rendimento caiu. Vamos ver isso. É, você tem razão, Marcos. Eu vou fazer o seguinte: hoje à tarde eu marco a consulta, tá bom assim? Tá bom, você vai se sentir melhor. E o cliente? Sério que vem atrasado? Não, ele já tá vindo, o Mirigou já tá a caminho já. Ah, olha ele aí. ó ótimo. Você quer entrar essa tosse? Eu atendo aqui? Não, não, eu seguro. Eu vou só beber uma água e tô voltando. Legal. Segura Samuel, tudo bem? Tudo bem, vai. Desculpa aí, a máquina do tipo te deu uma engraçada e eu tô com pressa. Não te preocupar, não. Fica tranquilo, a gente tava à sua espera. Tá, Para que a gente consiga fechar esse negócio logo. Gostou da proposta? Eu achei maravilhosa. É... Sabe, depois que a gente se casar, a gente pretende se mudar direto para esse apartamento. Eu e o... Na verdade, a é lindo, né? A pista para o mar, sabe? Eu quero muito uma casa assim. E eu espero que a proposta seja tão boa quanto prometido, né? É boa, é boa sim. E o Gilberto é o cara para essa negociação. Ele já tá vindo... Olha ele aí. Olá, rapaz. Tudo bem? Val? Olá, bom dia. Com licença. Sou Val, eu mesmo que vou fazer lindas e maravilhosas coisas no seu cabelo. Com, como estamos? Com pressa. Tenho pilates às 11, meio dia e meia eu mostro com minha sócia e às 14 horas ainda vou trabalhar. Isso, é claro, depois de estar linda com o cabelo de arrasar. Nossa, menina, que agenda movimentada, hein? Mas fica tranquilo, vou fazer uma escova-bafo em você, pra essa agenda do seu senhor ficar linda. Vamos lavar? Vai. Ah. Só um bonitinho aqui. Prontinho, um pode relaxar. Mas cuidado! Ai, desculpa. Você que que é? É porque eu não tô acostumado com espaços geográficos assim, e eu me atrapalho um pouquinho, tá? Mas a gente vai já já. Ai, você tá me molhando inteira! Ai, prontinho, pronto, tá pronto. Acabei de lavar seu cabelinho, linda. Prontinho, deixa eu enrolar aqui e a gente já vai para desculpa. Mas já? É Sim. Você acha, querida, que a gente, ai meu Deus, vou atrapalhar você na sua agenda? movimentada. A massagem? Não, meu amor, que massagem. A gente já faz a escova e assim você não se atrasa. Olha que legal. Vem comigo, vem. Vamos ali pra cadeira e a gente finaliza logo isso. Val? Quem é Val? Não sei. Não entendi. Será que é alguém aí parecido comigo? Ah, é. Vamos fazer o seguinte, rapaz, se acalma. A gente entra, toma um café e faz essa negociação, ok? Não, na verdade eu tô bem e... Ah. Acho que eu tô com muito pressa. Se a gente puder acelerar assim, um pouquinho. Ok. Samuel, você tá em ótimas mãos. Eu tenho que mostrar um imóvel pro cliente lá em Santa Tereza. E só vou depois do almoço, tá bom? Ah, qualquer coisa é liga, hein, Marcos? Ligo sim. Boa negociação pra ah, você. Boa sorte lá, Então vamos lá, rapaz. Você é o rapaz que vai se casar e quer um apartamento de frente pro mar, é isso? Isso, Ótimo. Você já viu o apartamento? Não, ainda não. Ainda não? Ah, então. É... Você tá falando com a pessoa certa. Eu tô achando que você tá querendo fazer uma surpresa pra sua noiva, é isso? Que na verdade é, é, é, uma, é uma surpresa. Pra mim. Ah, é muito bom, muito boa ideia. Então, esse apartamento que eu tenho para você, ele tá lindo, sabe Lindo, lindo, lindo. Tá recém-reformado, tá mobiliado. Vista privilegiada para o mar. Que quero, e o melhor: né? preço abaixo do mercado. Homem, você melhor. Você vai adorar. Eu tenho certeza, cara. Olha, se você investir, só um, falou? Se você investir nesse apartamento, você não vai nem se preocupar com o moto Pode tá ter certeza disso. Só um momentinho, tá? Fala, Clarice. Ah. Não, Clarice, eu não fui, não. Não fui nem vou. Não vou sair de casa pra mostrar apartamento pra viado, né? Pelo amor de Deus. Tu viu como é que o cara anda, Clarice? Parecendo uma gelatina, toda mole. Pelo amor de Deus. Não, não, não é homofobia, nada de homofobia, não. Para com isso. Nada disso. O que acontece é que eu não gosto essa gente perto de mim. É um direito meu, pô. Aham, uhum. isso. Clarice, ó, faz o seguinte. Garante aí tua comissão, vende aí pra eles. e Pega o dinheiro pra você, tá tudo certo, tá? Afinal de contas, né, o dinheiro das bichas ainda tem o mesmo valor que o do nosso, né? <risos> tá, Clarissa, vou ter que desligar que eu tô com um cliente aqui, tá? Boa sorte aí, tchau. Ô, Samuel, desculpa, rapaz. Me desculpa. Desculpa, tá? É, o que acontece? Eu. Você viu, né, cara? Um gosto de homem homem, não tá na minha cabeça, sabia? É demais, né? Pô, pouca vergonha, fala aí. Mas vamos ao que interessa. Teu um apartamento. Pode fechar negócio, se você gostando, a gente pode marcar para ver amanhã. O que, que você acha? Tudo bem. Pode ser? Então a gente vê aqui já a proposta agora sendo aprovada. Pode ser? Tá bom. Tá bom? Vou ver aqui. Já tô com seus dados tá. aqui, tá? Só um, Só um momentinho. Pressa, tá? Não, é rapidinho. É rapidinho. Is adora. Eu aposto que vai fazer fofoca. Conheço, quer ver? Oi, Isa. Não, tô em casa, pode falar. Tô de boa, tranquilão. E você, como vai, a força? eu não vou não, não, é, eu não vou não, primeiro que eu não tenho estômago, paciência, não tenho nem roupa para poder encarar Josimara, que nada, não, não é por isso não, eu já superei Isadora, já superei, já, e hoje eu tô fazendo, eu tô fazendo yoga, eu tô fazendo meditação, eu tô fazendo alongamento para você ter ideia, é, você devia até fazer viu? Não, eu superei, eu evoluí, sou outra pessoa. Eu quero que você saiba que eu não guardo um tiquinho de mágoa daquela filha de uma égua desgraçada. Nada, eu sou outra pessoa agora. Não, mas é porque eu não vou me sentir bem. Eu me conheço, se eu for, eu me conheço, certeza. Só um minutinho. É, não, vão vocês, certeza que vocês vão conseguir melhor, é, vocês vão se divertir melhor sem mim, não quero estragar a noite. Pode ser. Não, eu tô canalizando toda a energia, agora espiritual. É, é uma coisa minha. Não tá me fazendo bem. Só não é o gosto. É. Depois você me conta. A gente marca alguma coisa sem Josimara. Claro. Pode ser. Pode. Tá ótimo. Um beijo. Que parece Parece que eu vou sair com Josimara Aquela vagabunda faca desgraçada Prostituta Me roubou um boy Me roubou muito mais do que um boy Foi o primeiro Que eu entreguei meu coração Entreguei minha pureza Vou sair pra olhar na cara dela Parece Sorte Sorte que eu medito Porque depois que eu meditei não um desejo mal pra ninguém, não um desejo mal pra ela também não, não, só queria que ela que ela sofresse, ele também porque ele tem culpa, bem que ela podia atropelar ele por acidente, né gente, podia, podia, e podia se sentir culpado pelo resto da vida, pessoal é uma boa forma de pagar o que ela me fez, mas eu não desejo mal pra ninguém não, não desejo, vai Renan, medita, medita Renan, medita, vai, Livra a cabeça, vai, Descurso a energia. Vai, vai, incenso. Vai, sobra. Menina, hum. você tem acompanhado no um Jornal Nacional? É tanta doença, né? Nem mais, teste trajetos. Ah, mas é assistindo, né? Vendo que a gente se previne. Me previno viajando para a Suíça, onde meu marido tem casa. Simples assim. Simples assim, viu? Simples. Então, como estão indo? Ah, é uma maravilha, olha isso. Uma hum, delícia hum. rasa na finalização. As madames adoram você serviço. E as que não gostam, eu que com a chapinha. Brincadeirinha. Então, o senhor está gostando? Ah, hum, Céu, você sabe, né? Eu é um sou joadinho. Nada pessoal, Val. É, que isso, eu não ligo pra isso. Não, mas olha só. O Val tem muita experiência, e trabalha com isso há muito tempo, não é, Val? Ele sabe tudo que tá fazendo. Hum. Você sabe, né? Eu não deixo ninguém mexendo no meu cabelo. Você faz meu cabelo há mais de 10 anos. Ah, já entendi. Não é nada pessoal. entendi. Então, da próxima vez, Céu, mesmo o Val estando aqui, você vai fazer o meu cabelo. <risos> eu tô te tratando mal, Matinho. Cadê pessoal, aqui, né? Não, olha só, vamos deixar essa conversa para depois, vamos finalizar esse cabelo, tá bom? Tudo bem, Val? Tudo bem. olha só. Você vai sair daqui linda, como sempre, tá bom? Vai, vai sair linda, muito linda. Ah, tô fazendo escova, não quer fazer milagres? Ó, nada pessoal não, tá? Falou comigo? Não, imagina, eu tô indo aqui pegar a chapinha para finalizar o seu trabalho e te liberar, tá? Tá bom, tá. Obrigado, hein. Reso tá resolvido, tá bom. Ô Samuel, obrigado ah. por ter aguardado, rapaz. Olha, tá resolvido, proposta já foi enviada. show Tá eles aprovando, o apartamento é seu amanhã. Maravilha. quanto a gente resolver isso, mais rápido eu me caso e mais rápido eu sair do aluguel. Oh. Sem falar que é o sonho da minha vida, morar com amor numa casa toda nossa. Né? Olha que bonito, temos um rapaz apaixonado. É. Garota de sorte essa, hein. Me diz aí, qual o nome dela? Amanhã você vai conhecer, não se preocupa não, que ela vai lá visitar o apartamento comigo. Agora tem que ir. Opa, será um prazer. Até amanhã então, tá? Valeu. Tchau. Boa sorte. Valeu. Olha, esse rapaz aí tem tudo pra ser feliz, viu? Marcos, negócio fechado, cara. Amanhã às 6 horas da... Não, às 14. Às 16 horas eu marquei com ele amanhã, tá bom? É só ir lá mostrar e fechar negócio, Marcos. Bingo. E aí? Tá bom? Até amanhã então, tchau. Não, nada, eu tava mexendo no celular aqui. Você tá mentindo? Claro que não, sucede, Já tô acabando já. Olha o que você fez no meu cabelo. Ai, foi só um pouquinho, vai, você tem tanto, não dá nem pra perceber, ó. Já até ajeitei, ó, ficou ótimo assim. Você arruinou meu cabelo, sua bicha. Tá acontecendo, gente, tá acontecendo, um barulho desse. Olha tá o céu, olha só delinquente vejo no meu cabelo. Céu, tá. Sei que tá que é. Como você fez isso? Não, Céu, deixa eu explicar. É que ela não parava quieta. É difícil. Toda hora ela estava mexendo de cabeça, aí mexia na revista, aí ficava. É difícil atender cliente assim quieta. E você ainda quer botar a culpa em mim, sua desgraçada? Você tem que mandar essa. essa coisa imediatamente embora. Olha só, eu vim aqui pra tirar esse aforo de madame e nada. Calado, calado, Eu deveria chamar a polícia. Não, sou. não precisa fazer isso, também. Olha só. Vai até minha sala que eu meio que vou cuidar do seu cabelo como sempre fiz. Eu chorar. Eu tava com vontade de chorar, Val. É, isso aqui que acontece, Fela, deixa eu te explicar. Fela, eu, eu trouxe meu equipamento de caça. Uhum. Aí chegou aqui e usei o seu equipamento. Sim. Esse então, seu equipamento é mais moderno. É lógico. É, eu não consegui usar, acho que esquentou demais. Eu, não, eu acho que... Isso eu posso fazer de Não tem explicação, Val, não tem explicação, tá? Eu quero que você pegue suas coisas e vá embora, porque antes de você ser admitido, precisa ser um demitido, Val. É sério isso? Tá bom, entendi. Vou oh, colocar aqui também. Tá. Aqui é, é aqui sua. É. Obrigado pela oportunidade. Tá, tá muito sensato da sua parte. Obrigado, doutor. Sucesso pra você, hein, A Gente, isso aqui. Obrigado. Tá? Só apertar o botão Sabe Só abrir aqui, tá? Só Tchau, Obrigado. Obrigada. Ah. Sucesso. E agora, O que eu vou fazer com o cabelo da Suzana?